E aí gente, todos muito bem-vindos Ah, brigadão na área E cara, continuando a história de ontem De eu não conseguir comprar o baú lendário A promoção que a Supercell lançou essa semana aí Eu não tava conseguindo comprar Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que comentou me ajudando O que eu deveria fazer Eu entrei em contato com a Google Play E mano, na verdade eu não entrei Vou contar uma historiazinha rapidinha pra vocês, né Tava eu e o Neto, eu e meu primo pra quem conhece aqui do canal Discutindo quem queria ligar pra Google Play Pra resolver toda essa situação e eu consegui convencer ele pra ligar, mano E no final das contas eu me arrependi O Neto saiu extremamente apaixonado pela atendente da Google Play Da Google, quer dizer, né? E, mano, eu fiquei assim, tipo Poxa, poderia ter sido eu Mas não foi Brincadeira, galera Mas o né, Neto disse realmente que o atendimento Da Google é sensacional né? Eles já resolveram na hora Mandaram eu tentar comprar dentro de 20 minutos né? Eu ainda não comprei, vou tentar agora Aqui com vocês em vídeo Vamos ver se a gente vai conseguir comprar a última oferta Cara, 5 mil de ouro Mais um balzão Lendário, é hoje que nós ganha Mais uma lendária aqui em vídeo Então já desce aqui embaixo, deixa seu like Se você é novo por aqui, não esquece Também de se inscrever, na verdade não é uma questão de se esquecer, mas é uma questão de querer, então eu espero que você queira <risos> realmente se inscrever aqui no canal. Beleza, mas não deixa para última hora. Não que, cara, negócio de se inscrever e dar like. Se você dá tá no comecinho do vídeo, já é uma coisa mais garantida. E nós que trabalhamos com o YouTube, precisamos muito da ajuda de vocês. Com isso, ó Abri aqui o Clash, vamos começar abrindo esse baúzinho Grátis, que maravilhoso Esqueletinhos, uhul Foguetão, não era muito de se esperar Vamos abrir então aqui outro 86 de ouro, flechas Foguete, ó, bastante foguete veio agora E galera, mas tá aqui O baúzão lendário, mais de 5 mil gemas E eu achei realmente essa promoção Essa oferta da Supercell aí que, que eles trouxeram Pro Clash, muito, muito Top, é sério, eu vou comprar Todas, eu comprei já as anteriores e vou comprar agora aqui em vídeo, se tudo der certo, né? Se tudo tiver ocorrido bem, né? Eles falaram que não tinha problema nenhum com a minha conta Realmente eles bloquearam por questão de segurança, como eu fiz muita compra, né? Em pouco tempo eles bloquearam, mas tá tudo certo agora E eu vou comprar aqui com vocês em vídeo Também veio aqui na minha lojinha o Mago Elétrico, mano E eu sou muito apaixonado, sou, eu gosto muito dessa carta do Mago Elétrico mas, enfim, eu não teria como comprar Não teria mesmo como comprar Porque senão eu ia ter que... Investir, investir, daqui a pouco eu tô falido Daí não vai, não vai ser muito bom, não é mesmo? Antes de comprar então o um baú lendário Vamos aqui no baú do clã, cara Porque eu nunca ganhei nenhuma lendária no baú do clã E pode ser hoje que vai vir a minha primeira lendária no baú do clã Se for eu vou ficar muito feliz, beleza? 1.620 de ouro Bastante ouro, eu sempre gosto Muito do baú do clã porque vem bastante ouro Seis coletor de elixir Valkyria, mano, tomara que seja agora Golem de gelo Guardas, ó, épica Mano, épica Mano do céu, primeira vez Ah, moleque Eu queria, eu tanto pedi Uma lendária de graça Eu tanto pedi Uma lendária de graça Eu nunca ganhei, galera, é sério Pela primeira vez, aqui em vídeo Vou ganhar uma lendária No balzinho do clã ainda, Uhul muito feliz com a lendária que vai ser com a lendária que vai ser mano eu tô empolgado demais mano Tesla e agora vamos ver vamos ver ai meu Deus. ai meu Deus. ai meu Deus. ai meu Deus. que felicidade mano eu perdi alguma coisa boa Mago Elétrico bichão conseguiu botar o Mago Elétrico e o Mega Cavaleiro pro nível 2 mano do céu Uhul! eu sou cagado é sério comenta aqui embaixo e a hashtag João cagão Mano do céu, cara, que que é isso, mano Tava muito na hora De eu receber uma lendária de graça É sério, eu nunca ganhei nem baú da coroa Nem baú grátis, nem baú de prato, nem baú de nada Nada, é sério Nem baú gigante, cara, eu nunca ganhei lendária Em baú de graça É sério, uma vez veio um ciclo, né Então acho que pode ser considerado de graça Veio um baú super mágico que um baú lendário foi dessas vezes Mas enfim, já era desesperado Em um baú lendário você ganhar uma lendária Mas assim, tipo, na cagada Tipo, num baúzão assim, baú da coroa Baú do clã ah, Esses baús mais comuns, esses baús normais Que vem com bastante frequência Eu nunca ganhei, mano E agora eu consegui ganhar aqui o um Mago Elétrico Deixa eu ver aqui ali ó, O Mago Elétrico tá aqui no meu deck E mano do céu Olha ali, mano, dá pra ser melhorado pro nível 2 Maguinho elétrico Só porque eu falei que essa é uma das minhas lendárias favoritas Consegui ganhar agora aqui em vídeo Fiquei empolgado? Fiquei feliz? Muito, <risos> muito mesmo Eu devo ter até ficado um pimentão aqui de vermelho Mas tudo bem, segunda lendária do dia <risos> Vamos pra segunda lendária do dia Mano, o que, que tá acontecendo aqui com o canal, mano? Tô ficando faceiro, tô ficando empolgado porque, mano, tá dando muito certo as coisas aqui Chegou o um momento tão esperado de comprar a última oferta 5 mil de gemas Mais um baúzinho lendário E, mano, tá muito top essa oferta Vou comprar, já volto Tomara que dê, tomara que dê, tomara que dê, tomara que dê Galera, pagamento concluído Consegui aqui comprar Vamos ver qual lendária que vai vir aqui, mano Já direto assim uh, Que lendária, que lendária Mago de gelo <risos> Mano, eu não tô acreditando Mago de <risos> Os dois magos, mano Tô rindo aqui, não sei se eu rio Se eu choro, porque assim, ó Mago de gelo Ou oh, perseguição, ou oh, perseguição Quem acompanha meu canal aí Talvez quem seja de novo não entenda muito bem Por que que eu rio, por que que eu quase choro Ao mesmo tempo, mano Eu ganho mago de gelo ah, desde o começo do canal, o Mago de Gelo foi a minha primeira lendária E desde então é a lendária que eu mais ganho aqui no canal Todo baú lendário que eu abro quase vem Mago de Gelo Eu vou quase conseguir colocar ele pro nível 3, ó, deixa eu ver aqui, calma aí É, o Mago de Gelo já tá nível 2, eu vou quase conseguir... Colocar ele no nível 3, falta mais uma carta Eu gosto muito do Mago de Gelo, né? Mas eu rio porque eu tenho, tipo, cartas pra desbloquear ainda E desde sempre vem o Mago de Gelo pra mim Mas tá bom, cara, tá bom, assim Tô gostando muito Porque, ó, só falta o Dragão Infernal e o Lava Round Pra me completar todas as lendárias Aqui do Clash Royale E eu também preciso desbloquear essa carta nova aí Que é uma carta rara Eu não joguei o desafio, joguei pela entrada grátis Mas eu não paguei mais 100 gemas Porque eu acho que não vale muito a pena, cara Sinceramente, eu acho assim, tudo bem Você pagar 100 gemas a mais pelo Mega Cavaleiro, pelo desafio do Mega Cavaleiro, eu acho que vale muito a pena Porque é uma carta lendária Você gasta 500 gemas pra comprar um baú lendário Então, tipo, se você gastar até umas 500 gemas ou até um pouquinho mais Eu acho que vale muito a pena Mas agora, cara, você pagar 100 gemas, né, sei lá, tentar mais algumas vezes Por uma carta rara que pode vir em baús comuns Mano, eu não sei se vale muito a pena não Eu acho que não, por isso que eu não joguei E vou esperar ele vir em algum baú a máquina voadora Talvez no baú gigante, eu acho que tem bastante chance de vir Mas mano, conseguimos aqui completar né? Todo, toda essa promoção aqui Finalmente, não é mesmo? Conseguimos, foi difícil mas conseguimos, eu tô muito feliz porque ganhamos o Mago Elétrico E agora tá cada vez mais, tá pertinho, falta só uma carta para botar o Mago de Gelo Pro nível 3, minha primeira lendária nível 3, com certeza vai ficar monstro o negócio Para comemorar toda essa situação, vamos melhorar aqui o meu Mago Elétrico pro nível 2 Mago Elétrico nível 2 agora, tá mais fortão, agora vai ser bom o negócio, mano Chamei também aqui uma batalha com um deck de pecão, com um corredor, esse deck realmente é um deck... Muito bom, estamos jogando aqui contra, contra a Jaque Eu acho que é Jaque, né? Parece ser Jaqueline Não sei, sei lá, tanto faz Ó, Beleza, Valkyrie ali Vai cagar totalmente com os meus planos Tudo bem, tudo bem É, cara, você tá rindo aí, seu palhacinho Mas eu acho que eu vou conseguir dar conta De parar o combo dele Beleza, consegui Vou tacar mais o meu corredorzinho aqui Vou segurar o zapzinho. O cara gastou um pouquinho de elixir. beleza. Ai, ai, ai, ai, ai. Zapzinho meio cagado, não é mesmo? Mas saiu, beleza. Eu acho que nós vamos conseguir dar um pouquinho de dano nele lá. Demos um pouquinho de dano no, no, no rapaz, no garoto. Vou tacar aqui os meus morceguinhos. Beleza, vou tacar o um mago elétrico aqui. Cara, o que você tá rindo aí, moleque? O que você tá rindo aí? Você acha que vai fazer muita festa, moleque? Beleza, vai fazer sim. Vai me... Ai... Cara, que cara e snob, mano. Mas eu rico bravo com esse tipo de, de, de cara, assim, snob. Hum. Hum. Você não sabe como eu fico. fico. Ai, fico. Hum. Tudo bem, bandidinha vai bater ali. Não é o fim, não é o fim da picada. Temos como fazer mais coisas ainda? Tem, cara, tem. O jogo só tá começando. Bandidinha vai pro saco ali. Tudo bem, vai pro saco, bandida. Vou tacar um zapzinho aqui nessa galera. Beleza, sabe o que eu vou fazer? Ele não sabe que eu tenho pecão Eu vou tacar o meu pecão agora E o pecão vai dar conta do gigante dele Beleza, vou tacar também os morceguinhos aqui Pra ser mais rápido ainda E nós vamos conseguir acabar também com essa valquíria Ele já derrubou uma torre nossa Muito bom pra ele, não tanto pra nós, não é mesmo? É, a gente se ferrou um pouquinho Mas vamos ver o que a gente consegue fazer Vou tacar o mago elétrico um pouquinho mais afastado aqui também E vamos ver, mano Ai, vai pegar dano ali no meu mago elétrico também um, nossa, mano ah, que cara chato, mano Cara chato do caramba Beleza, talvez a bandidinha bate lá Bate, bate, bandidinha, bate, bandidinha, bate O cara tá, tá rindo ali Cara chato do caramba Beleza, vou tacar o corredor do outro lado Vou, tacar, vou segurar já o zapzinho Porque ele vai tacar O exército de esqueletos, beleza tá aqui o zapzinho aqui, sobrou um esqueletinho Sempre me ferro nessa Tudo bem, tudo bem Falta ainda, não falta tanto tempo assim tá aqui a minha pecona ali Vamos ver o que a gente consegue, ele com o gigante dele mais afastado, tacou o gigante dele lá atrás Beleza, vou já tipo meio que forçar ele a atacar alguma coisa do outro lado, beleza Por enquanto tá tranquilo aqui, vou tacar uma bola de fogo porque me incomoda pra um caramba esse mago dele Tudo bem, ele tá conseguindo dar conta ali, tá se afinando, tá rindo, tá rindo bichão, tá rindo, pode rir seu palhacinho é um palhaço. Se eu tivesse a bola de fogo agora eu tava ferrado. Sorte que não carregou. Se não, tu tava ferrado. Mano, esse cara é muito snob, mano. Já que eu, sei lá, se é homem, se é mulher. Mas é um cara snob. Eu não gosto de jogar com esse tipo de pessoa. Tô descendo troféu. Calma aí, João. Calma aí. Dá uma respirada. Dá uma animada aí. Tá calor, galera. Deve ser o calor. Deve ser o calor. Vamos botar desculpa em alguma coisa. <risos> Vou puxar mais uma partida aqui. Vamos ver. O deck é bom, galera. Eu porque tô meio... O ruizão mesmo Mas, beleza O Penlis Penlis, sei lá, já mandou aqui pra gente Ai, puxou, puxou Lá ah, se foi o meu corredor Já ativou a torre do rei Oh, tristeza Tudo bem, tudo bem Tá com a bandeirinha aqui Ele tá com o cavaleiro, beleza Cavaleirinho Tacado ali Vou tacar Destilado O meu Marco. Ai, ai, disse que eu acertei, acertei, acertei Boa, boa, consegui acertar O executor ali também, eu acho que a gente vai Conseguir ainda dar um daninho, um, um hitzinho Beleza, um hitzinho, tá bom, tá de bom tamanho Vou tacar os morceguinhos aqui Provavelmente o cara tem zap, ele vai usar o zap Dos meus morceguinhos, não usou, vou tacar também O meu, vou, não, opa Segurei, segurei, João. segurei, segurei Vamos fazer com calma, cara, para Para, bicho, para para dessas frescuras aí, gastando lixeira à toa Vou tacar também a minha bandidinha aqui Bandidinha já era também A bandidinha vai dar um hit ainda, galera Deu! Uhul! Bandidinha sensacional Se tem uma carta lendária é também que eu gosto Mago elétrico, bandidinha Todas essas cartas eu super gosto, mano Super gosto Beleza, o cara tá com um tronquinho Eu achei o tronco dele um pouquinho atrasado, ainda errou o tronco Tudo bem, né? Ele faz o que ele quiser com o jogo dele Não que eu seja o cara do jogo, né? Mas é tudo bem, vamos, beleza Ainda vai dar uns daninhos lá o meu mago Mas ele morreu porque o executor dele é nível 4 Tudo bem, e vou ser obrigado a tacar A minha peca mais ou menos aqui Minha peca vai dar jeito no executor dele Se eu tacasse a peca em cima, já teria levado Isso seria muito bom Mas o João aqui, de vez em quando, ratei um pouco, sabe? É normal eu ratear Mas tá tudo certo, tudo tranquilo Vou tacar um zapzinho aqui nessa turma, beleza Tá aqui um zapzinho Não sei se foi uma boa dele puxar isso aqui, tá? Não sei mesmo, eu acho que não foi Mas tudo bem, não vou tacar isso aqui Levei ali, beleza Se levei ali, tá tudo certo Vou tacar uma gangue aqui só pra assustar ele Pra fazer ele, tipo, meio que né? Ah, viu? Eu fiz ele gastar elixir lá Tudo bem Legal, legal Vou tacar o mago elétrico aqui Desse lado Vamos ver o que, que a gente faz Vou tacar já minha peca, mais ou menos Aqui Beleza, beleza, a Pequinha ali vai ser bom mas Foi um bom investimento essa peca Beleza, beleza, beleza, beleza pura A gente vai conseguir levar essa e isso é muito bom Por quê? Porque eu gosto de vencer Beleza, beleza Mano, esse teu combo não tá dando certo, mano Espírito de Gelo puxa, puxa ali Ah, gastou um Elixir do caramba, não é mesmo? Se a minha P.E.K.K.A fosse um pouquinho mais rápida A gente conseguiria dar três coroas Mas não é né não é rápido e puxa puxa pode puxar querido. pode puxar a gente já ganhou essa muito bom é isso aí eu amo é nossa vitória Uhul! eu puxei a batalha aqui nem mostrei o deck para vocês mas é um deck de corredor com peca Mago Elétrico e Bandida tem né duas lendárias aí talvez nem todo mundo consiga jogar com o deck mas, mano, se você tiver as lendárias aí, se você tiver o, o, as cartas do deck, vale muito a pena porque o deck é muito forte. Eu que dou uma rateada de vez em quando, mas o deck é muito Top mesmo. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ganhamos duas lendárias aí. Uma foi por acaso aí e a outra foi certa, foi certeira, porque a gente comprou a última promoção. Consegui finalmente terminar de comprar a promoção aqui em vídeo pra vocês. Então, eu espero que todo mundo tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal se você não é inscrito, beleza? Um beijão no coração de cada um de vocês e valeu!